Oi, pra você que não me conhecia, eu sou o Caixa e eu é a mais um vídeo. Esse episódio da série de Aperofobia no Roblox é mais filler, então vocês podem esquipar ele. Ele é mais pro YouTube não cagar a minha recomendação e, tipo, contar como se eu tivesse gravado o um vídeo postado. Até porque nesse episódio aqui só tem as fases mais chatas da Aperofobia. Sendo bem sincero, são fases muito grandes e chatas de se fazer. Então, vocês não precisam ver, vai ter vídeo semana que vem, provavelmente. É isso que eu queria avisar aqui no início e, falou, vamos lá. Opa. É, tem as ordens das cores, né? Beleza. Ô, Caixa, vem aqui atrás de mim. Tem dois. Aqui. Esquece como é que é, né? é. Ah, tá. Prioridade. Nesses dois lados, nesse lado aí tem um. Ah, tem tá. Tudo que é. eu tô fazendo errado. Aí, tá vendo? Cara, tô... mas tanto tempo é é que nós, não jogo, a gente tá esqueceu como é que é essa um porra aqui. É. é B -B. Tem um verde, né? Tem. É doze é Tem. tem. Quanto cinza? Três, né? Três. Cinco, é, quatro. três cinzas. Pro prazo só tem um, né? Que é o roxo. É, purple. Um roxo e um laranja. Ah, é pra é. ser isso aqui. É 69 e é 23. vamos ver Oi. Let's go! Oi. Olha, velho. Que ódio, nossa. Ser mobile aqui é uma maravilha. Você corre rapidão. Tchau, tá, suas bosta, tchau. Os não, você não corre rápido. você, você corre rápido? É porque ele pode cair em pé, porque ele é mobile. Eu posso ficar em... a gente Oxi. pode ficar em pé em alguns lugares, só. Que isso, sei lá, eu só ver. Ó, alguns lugares, Doma, senão se não vai conseguir passar, aí você vai ter que olhar pra cima. Pra desbugar. É porque mobile, Doma, é porque mobile, a colisão do mobile é bugada. Ah, entendi. Aí ah, você... É Caralho. Ele aqui. pode ficar em pé. Quanto é que é? Nem eu. 2, né? 2, 4, né? 2, 4, E essa só de picada aqui? 1, 2, 4, 1. Foi não. Não foi. 5723 Tchau! Tchau e aí! Não, Tchau! Você tá com muita má sorte! Fala, então. Ah. Tá com muita má sorte. É. 0005. 00205, vamos ver. Não é. 2323, se não for, tô e? 2, 3, 2, 3. Não. Puts, eu tô maluco. Quê? 2323. Não. Errou. Putz, eu tô maluco. 6430. Não é. Não, é assim. 13h32. A 30 abriu aí. É. é. O meu não foi, não. Oxe. Não Sim. foi. 6, 4. 3, 4, 5. O meu não foi, não. Aí, pô, a gente não tá aqui já? Ah, aqui tem que pular. Tá vendo. De primeira. Quem que é o filho da puta? Quem que é o filho da puta? O não foi? Sou oh, eu, não. Ô, Dom, mas sabe onde é que você enfiou e você subiu, meu filho? Você enfiou. Não, não, não foi. Cadê ele, Dom? Tão eu formado no PC. Na primeira Vaga. vez. Vale uh! dois, três. Sou mágico, viu? Esqueci como que é agacho. Boa, mágico. A gente fez tudo isso pra voltar aqui. Porra, porque... era mais fácil um é. só fazer esses bagulho desse código aí, né? E o outro carro aqui. É. Agora, a gente se lascou. É. E Não, a gente ficou preso aqui no é último vídeo. O lights out, velho. É o lights No último é. vídeo? É. Mano, tomara que tenha o Vine Boom aqui de novo, velho. Tomara. O que eu tenho que fazer, Sobreviver. Ok, eu já tô indo. Oxi, vocês estão que... um Kutsin aí? É. aí? não apareceu o Kutsini não. O mim tá preto a tela só. Liga a luz, bu. Ah! <risos> Ai, meu Deus, caralho! <risos> Tava andando reto. <risos> a gente tem, tem um Ciro aqui atrás de mim. O que, é que eu faço? Eu não consigo ouvir essa porra, esse áudio tá bugado, não tá, não tá alto. Não, mas só corre. Achei! Achei! Eu achei! Uma, achei! Uma, uma achei as cadeiras! Só manter ele com vocês aí! É só, de... só faz isso! Aí Ficou tudo preto! Não tô jogando porra nenhuma! Meu... Ah! Ele tá aqui! Ele tá comigo! Ele tá comigo! Ah! Me matou dentro do bagulho! Ah! Que droga! Não tava! Tá... Nossa! Não! Tô do porque eu tô porque eu ouvi você morrendo! Como é que eu faço? Fica dentro armário, Dom! Será que ele tá vindo pra mim? ele tá vindo pra mim! Deve ser! Ah, não, caralho. Ah, morri de Ai, novo, velho. Ai, que droga! Que ódio, cara. que é que eu não consigo? Eu não consigo enxergar nada. essa lanterna aqui da pirofobia. Ela não mexe, ela Só anda por aí. Ah, isso que eu é preciso que você faz. Me matou duas vezes. Na próxima eu vou pro Vasco. É que tá... Cara, ele tá aqui na. Ele tá aqui é na escadeira. Não, é três. Ele tá. Ele tá me vendo. Ele tá na. Gente, não, não é, quem que tá aqui na minha frente? Aí ele sim. Ninguém? Ai oh, meu Deus, o barulho dele, ele vai correr meu cu. Ele tá aqui na escadeira, ele tá na escadeira. Ele não vai sair daí porque tu tá aí. Saiu, saiu, saiu. Sai pra mim agora. Bom, mas se dá tá uma porta brilhante, vai nela. Né? Então, mas ela tem uma porta brilhante, escrito Exit, Entra. Mas só que, tipo... Então, vai, pô, entra. Entra Olha, tem um corredor aqui, Ele gente. Ele entrou na porta errada, fica vendo. Ai, meu Mas aí eu levo um corredor. É. Ele entrou na porta errada. Não, é por aí errada. mesmo. Por aí tem a saída. Tem que é. procurar. Tem um sim, luz sim, aqui. sim, sim, tem sim, sim. Acho que eu achei. É achei bem? uma escada. Segue Isso, a escada, é onde que eu tô, tô. segue tem a escada. No corredor aqui. Isso. Segue. segue. Ai, Donald, te amo. <risos> Finally. Finally. Sobe, sobe, sobe. Vai, sobe, sobe, sobe, sobe. Fóbia. Finalmente nós passamos. Nossa. Tá, ó, aqui a gente tem que achar uns tobogãs coloridos. Eu lembro, eu lembro que o level da piscina lá do labirinto lá que mudou, lá era, lá era esgoto, velho. Era é esgoto. É, pô, era, era uma fase de esgoto que tipo, se você demorasse muito, a água ia subindo mais. Caramba. É. Não sei se eles se mover, mano. Leberam a mão massa. Ok, achei. Achei, achei. É, de ficar com a garganta, né? Nossa, mano. É, tá atrás de você. Today. Today is Ih, today, today, today, it's today. Qual que é esse aqui agora? Meu Deus. Hum. Ok, tamo no final. Eu peguei um papel. Ó, oh, doma. Ignora o papel, ah. solta esse papel. É, procure uma chave. Ah. Se você é um bicho grande, você toma no cu, basicamente. Eu não tem como fugir. Não. Bom, se, você... se você entra no armário, acabou o jogo pra você. É. Por quê? O desarmário é só pra então te trollar, né? Ah, A chave tá aí. na porta de um dos armários, se eu não me engano. É isso? Beleza. O bicho tá me seguindo. Por que você tá vindo comigo, parou, chocolate? Parou. A gente tem que se separar. Vai tomar no cu, mano. Eu jogo o bugou e entrei no armário sem querer. Jogo bugou. Legal, eu isso. não consigo mais sair. Os monstros vai vir aqui agora. Ele tá aqui, ele tá bugado. Isso sou eu, animal. <risos> Agora que ele vai vir pra gente, né? Porque tá nós, nós três aqui. Ele... <risos> ele não tá pra lá não, que eu segui essa parede. Tem que se separar. Então, então, então deve estar tá pro meio a chave. Bora é ainda. Vamos, vamos divorciar. O pior parte é que o bicho é escuro. Ele é escuro. Não, dá pra ver os olhos dele. É, ele tá vindo atrás de mim. Mano, olha o tamanho daquele de uma puta. Gente, eu tô vendo o coração. Então corre. É. Nem que você tenha que ter um ataque mano, cardíaco. Olha, corre. Olha, mano, olha o... Olha o tamanho daquele filho de uma puta ali na frente. Ele é muito grande? Ele é. É grande pra meu pau. E eu tenho uma suspeita de que na real sejam dois. É só isso, mano. Ah, não. Eu acho que é um, mesmo. Não, agora é três. Não, não, não. Não, não. Onde você tá? Eu tô no armário pra ainda sair da o que você tá vindo? Tá andando por aí, velho. Ai, ainda não levei um jump Os bichos estão aqui. Achei a chave. Tô... Acha... Quantas chaves são? Quantas chaves são? Vou <risos> tenho que chamar a atenção deles. A pra caralho, Doma. A sovinha pra caralho, Doma. A pra caralho, Doma. A pra caralho, Doma. Ah, eu vou ter um <risos> ataque cardíaco. Eles estão vindo. Abre, abre essa abre. porta! Abre. Hã? Como assim não abre? Por que, que não abre? Ah, tem que ter três? Ah, a porta é falsa. Nem fudendo a porta é que. Você é tá me zoando que existe isso. Será? Existe. É a saída que é, é falsa, né? É só... A saída é só sair pra direita ou esquerda. Sei ah. lá, não tem sendo o seu Me diz que essa não, é a real. The key I door I want é to f... A saída é só andar no ladinho do mapa. Aqui, Do ladinho. Na... Ah, eu levantei pra esquerda. Mas achei, achei a porta, deixa eu ver se é essa. Mas achei a porta, deixa eu ver se é essa. Não é essa. A caixa abriu já. Caixa ab... Você já abriu. Ai, ah, o bicho tá atrás Tem dois bichos aqui. Tem dois. Tem... Ah, já sei. É. O Dom acabou de ir no que você tá, chocou. Mano, cadê as chaves? Eu não sei, velho. Mas a gente abriu Eu já gente não... abriu dois. Eu não vou mostrar com esse jumpscare mais. Já tem um o mapa inteiro do jogo um... na minha cabeça. Eu só preciso saber onde é que tá a chave. Abriu? Abriu, abriu e abriu a porta? Uh -huh. Não. Tem que abrir a porta. Sim ou não? Deixa eu abrir a porta. Abriu. Ah, <risos> maravilha, Tom. Nossa.